abrielsordanga.com.br recentemente vocês estão vendo aí no mundo da maquiagem que tá todo mundo comentando os novos lançamentos da Ruby Rose, de base no caso nós estamos falando da Natural Look que já saiu tem um tempinho e da Soft Matte que foi a mais recente a ser falada por aí na internet se você já acompanha aqui o canal, você já sabe que a gente já falou da Natural Look aqui no canal inclusive se você não viu o vídeo ainda depois que esse acabar, vai lá conferir mas o vídeo de hoje é dedicado a Soft Matte, eu estou usando essa base e eu vou mostrar para vocês, eu aplicando ela, como é que ela performa, vou falar sobre embalagem, durabilidade, preço, tudo, tudo, tudo, tudo e além disso vou colocar ela num teste de resistência. Então se você já gostou da ideia e quer saber como é que a base Soft Matte performa no rosto, já dá um like aí e se inscreve no canal. Então é isso, será que essa base realmente funciona? Continue assistindo! <risos> Então, eu vou começar desembalando aqui a base, tá? É... Gente, eu não acredito. Eu comprei a nude 4 em vez da beige 4. Ah, enfim, olha, falando de cores, vocês já sabem, a cartela de cores da Ruby Rose Com esses dois lançamentos, tanto a Natural Look quanto a Soft Matte é extremamente problemática Não estou falando da minha cor porque eles têm a, as minhas cores, vamos dizer assim Porque a minha cor é entre a Bad 2 e a Bad 3 E pelo que eu vi é a mesma cartela de cores, então tecnicamente eles teriam a minha cor aqui também No entanto, a grande problemática deles está em não ter cores para peles negras retintas Até tem alguns tons para pele negra que eles denominaram de chocolate na coleção deles mas ainda assim só são quatro tons, se eu não me engano E eles são bem claros, ou seja, quem tem a pele negra bem retinta Que quer dizer que é um tom bem mais profundo Não vai poder usar, isso é uma problemática que a gente já conversou lá no outro vídeo E eu volto a puxar o pé da Ruby Rose Puxar a orelha, né? Puxar o pé, o que tem a ver? <risos> eu volto a puxar a orelha da Ruby Rose nesse assunto Porque realmente isso não é legal Se não for pra lançar a base pra todas as pessoas Nem preciso lançar Mas já que estamos aqui, vamos resenhar, né? Bom, então o que eu vou fazer é ir espalhando essa base base no meu rosto. Nossa, ela vai ficar muito clara. Vou passar primeiro aqui a base na metade do meu rosto, só um minutinho que eu vou colocar a tiara aqui na minha cabeça pra tirar esses meus fios aqui da minha testa. Olha só que linda, já comecei passando base no meu cabelo, chique demais. Enfim, como vocês sabem aqui no canal, todas as resinhas de base eu aplico em metade do meu rosto usando um pincel e na outra metade usando uma Beauty Blender. Como eu falei pra vocês, eu escolhi um tom extremamente mais claro do que o do meu rosto, porque eu me confundi. Olha, acabou que espalhando a base, a cor não ficou tão... Claro que eu tô bem mais branco do que o meu tom de pele, vocês podem... Comparar aqui, né? Enfim, erro meu Mas vamos lá Apliquei com um pincel desse lado aqui do rosto, como vocês viram eu Posso notar que ela deu uma cobertura média, vamos dizer assim Definitivamente não é uma cobertura baixa, dá de ver que eu tô maquiado O que eu definitivamente não me importo Pra mim esse é o grande propósito de usar maquiagem Tem muitos sinais meus aqui que dá de ver ainda, sabe? A sua pele continua parecendo pele, não é um rebocão pelo que eu usei. Vocês viram que eu usei uma boa quantidade, eu coloquei vários pontinhos de base no meu rosto inteiro. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre construção de camadas e tal. Mas o que eu tô sentindo é um toque bem seco no meu rosto. Eles falaram que é soft matte, que no caso seria um efeito matte, porém não tão matte assim, um efeito suave. E eu tô gostando, é um matte que realmente parece a pele. Você vê que ele é matte, mas ainda reflete aquele pouquinho de luz, sabe? De, de pele de verdade, de pele natural, saudável. Enfim... Enfim, eu vou só dar algumas batidinhas aqui A gente já vai direto para o outro lado do rosto E como eu prometi, agora a gente vai espalhar essa base usando uma Beauty Blender Eu sempre faço isso porque eu particularmente só aplico base com pincel Mas eu sei que muita gente que me assiste aplica base com a Beauty Blender, né? Que é essas esponjinhas de maquiagem Então eu gosto sempre de fazer dos dois jeitos para todo mundo saber qual é a diferença Esse lado que eu apliquei com um pincel eu sinto que ficou bem mais polido E esse outro lado aqui não ficou ruim, mas eu sinto que deu uma queda bem grande na cobertura Tudo bem que eu tenho mais manchas e eu tô com alguns pelinhos aqui da minha barba aqui Sinto muito, eu não tirei pra gravar esse vídeo Olha, dá de ver algumas manchinhas aqui da minha pele mesmo Que desse lado aqui elas estão mais apagadinhas, mas ainda assim dá de ver A gente vai partir pra uma segunda camada dessa mesma base Pra gente ver como ela reage à construção de camadas Então, conclusões Duas camadas de base aplicada No lado do pincel, eu já considero Uma cobertura quase alta, tá? Não é uma cobertura 100% Eu consigo ver no meu espelho Alguns sinaizinhos meus aqui Transparecendo, que com algumas outras bases De alta cobertura não aconteceria Mas aqui a minha pele está bem uniforme A cor dela, nesse lado do pincel No lado da esponjinha Absorve um pouco de produto E isso compromete um pouco o desempenho Da cobertura, mas ainda assim Eu classifico a cobertura dessa base como boa eu vou finalizar a minha maquiagem e aí eu vou cortar o vídeo e vou colocar alguns pequenos updates durante o dia mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer na minha pele, eu vou vir esse corretivinho aqui, olha, que ele é bem amareladinho da própria Ruby Rose porque o meu subtom de pele natural é amarelado e essa base é mais rosada, porque como eu falei pra vocês, eu infelizmente errei a cor, e também pra dar uma iluminada na área dos meus olhos, porque eu gosto muito desse efeito quando eu tô me maquiando e no caso, eu tô usando a o blender nos dois lados, porque pra aplicar o corretivo na área dos olhos eu faço assim. Mas tenham em mente que pra aplicar a base eu usei o pincel desse lado e abri o blender desse. Então pessoal, esse aqui é o primeiro Update, eu acabei de terminar A minha maquiagem, no momento são 3h23 da tarde, eu vou Ficar com essa maquiagem durante algumas Horinhas, depois de ter aplicado o corretivo Eu selei a área do corretivo com esse Pó aqui, que é o Fit Me Maybelline na cor 000 Fiz somente contorno em pó hoje Pra isso eu usei a paletinha é, Hashtag Copacabana, da Boca Rosa By Payot, passei um pouquinho de blush Usei o da própria Rose, já que a gente tá resenhando A marca dele. também fui usando vários outros produtinhos Como por exemplo, a máscara de cílios deles, o bronzer que vocês já viram muito aqui no canal e hoje me deu vontade de preencher um pouquinho as sobrancelhas, eu preenchi, e claro finalizei com um batom, esse aqui é o 204 da Maybelline que é o meu querido, né, de muito tempo e basicamente é isso, essa aqui geralmente é a maquiagem que eu faço pro dia a dia e eu vou atualizando vocês conforme as horas vão passando então, gente, update 2, agora são mais ou menos 4 e 50. Eu acabei de comer, como vocês podem ver, esse é o estado da base. Olha, até o momento a base tá é normal. Marcou um pouquinho aqui, olha, no meu bigodinho chinês, que é como a gente chama essa parte aqui. Fora isso, não apresenta maiores sinais de uso. Tá tudo OK. O iluminador não sumiu muito, marcou um pouquinho aqui, olha, nas minhas sobrancelhas, mas também costuma marcar por aqui. E é isso. Olha, não se passou muito tempo entre o update anterior e esse. Basicamente, o que eu fiz foi escalar os dentes. E a base aguentou muito bem também. E além disso, eu queria mostrar pra vocês a diferença entre luz artificial e essa aqui é iluminação totalmente natural pra vocês verem. O match da base até que deu mais ou menos certo com o meu tom de pele, depois de eu ter bronzeado um pouco. Mas eu acredito que estaria perfeito, perfeito mesmo se eu tivesse usado um tomzinho mais escuro. E também, eu esqueci de falar pra vocês, eu acho que agora eu vou editar vídeo e eu acho que só vai ter mais um update depois. E depois eu já finalizo o vídeo e digo pra vocês as minhas considerações finais. Então gente, no momento são 6h20 da tarde, a minha pele já apresenta alguns leves sinais de uso, nada muito drástico, as marcações continuam aqui na boca e tal, em volta da boca no caso, as sobrancelhas também, e vocês estão ali atrás, ó, tô editando vocês <risos> nesse segundo. Então quando eu terminar essa edição vai ter mais um update, no caso eu já tinha dito isso, mas teve um extra que é esse de agora, e aí sim eu vou finalizar o vídeo. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu continuei editando esse vídeo que vocês estão assistindo agora Agora são meia-noite e 31, eu não sei exatamente quantas horas se passaram desde que eu apliquei a base Mas depois eu faço as contas e coloco aqui na tela pra vocês Então, sobre os sinais de uso, a minha base marcou aqui no meu bigode chinês logo naquela hora Que eu já tinha acabado de comer, né? As marcações em volta da minha sobrancelha continuaram E aqui abaixo dos olhos eu tô vendo que acumulou até que bastante, eu diria no entanto, por ter aguentado mais ou menos umas 9 horas, que eu acho que foi o que se passou, de acordo com as minhas contas, se não estiver errado, a base ainda tá bonita, a proposta soft mate é, é muito legal, é um mate que não é tão mate assim, ele fica suave, na lateral aqui do meu nariz que acumulou um pouco de oleosidade, na testa, mas pelo que eu tô vendo, a base não aguenta abriu, que era a minha principal preocupação eu tenho muito problema com base aqui em volta do nariz, nos olhos e na boca, na boca e nos olhos como eu falei pra vocês, tivemos problemas na boca acumulou aqui na linha e nos olhos aqui abaixo, no nariz mesmo com oleosidade não abriu mas o que eu quero dizer é o seguinte a base ainda assim tem uma cobertura muito boa e ela não é mate ao ponto de incomodar enfim gente, eu gostei dessa base eu não tenho certeza, se eu falei pra vocês durante o vídeo, mas ela custa R$14,90 nos site da Ruby Rose, eu paguei R$17,99 na minha, mas por esse valor, vale muito, muito a pena mesmo, porque é uma base bonita os ingredientes dela, que são esses aqui que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês como vocês puderem observar, se vocês quiserem até pausar o vídeo e ler depois todos eles eles não fazem mal à saúde, o que eu já falei sobre a fórmula da base que é a mesma coisa da outra que eu já resenhei, que é a Natural Look, o que mais pode irritar quem tem alergia é a fragrância, apesar de que essa outra base aqui, ela tem um cheiro diferente Tem um cheirinho bem leve Que é quase imperceptível Eu não sei nem identificar o que que é Mas eu amei, porque particularmente Eu prefiro quando os produtos não têm cheiro E praticamente é isso Eu acho que a gente já vai chegando no fim do vídeo Mas não vai embora agora Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo isso ajuda bastante o crescimento e o desempenho do meu canal aqui no YouTube e se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui embaixo e já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos comenta aí embaixo se você já usou essa soft matte e o que, que você achou dela. Se você quiser mais dicas de make ou se você quiser ideias de looks de make, fique sabendo que eu sempre posto eles no meu Instagram eu tô lá em arroba então já aproveita e me segue, é o mesmo user do meu Twitter, me segue no Twitter e no Instagram. E eu acredito que nós chegamos no fim do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!